Gabriel Jordan, do .trd. E Já faz um tempinho que tá rolando na internet uma trend entre os criadores de conteúdo de maquiagem onde eles pedem pra algum amigo, alguém da família, alguém que eles conhecem, alguma celebridade, mandarem uma selfie com um desenho no rosto, né, pra eles poderem recriar. E esse é um vídeo que eu quero gravar já faz um tempo, e eu queria incluir muito vocês nele. Por isso, eu pedi nos meus stories do Instagram, que inclusive, se você ainda não me segue, vai lá, quem é E também avisei aqui na comunidade do YouTube, né, pra todo mundo poder participar e pedir pra vocês mandarem as selfies de vocês com os desenhos que vocês criassem. Hoje a gente vai dar uma passada nos looks mais interessantes que vocês mandaram, os looks mais bonitos. Vou olhar vários aqui com vocês, mas vou selecionar alguns pra recriar com maquiagem de verdade aqui hoje com vocês. Então se você quiser saber quais looks eu vou recriar aqui hoje, né, inspirado nos desenhos que vocês me mandaram. Será que o seu desenho tá nesse vídeo? Será que você foi selecionado? <risos> já deixa o seu like aí embaixo. Se for novo por aqui, seja bem-vindo já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 Então, gente, já estou aqui nas minhas DMs, né, do meu celular. E eu vou, tipo assim, dar um olho assim por cima, né. Vou começar vendo aqui as solicitações que vocês estão mandando aqui constantemente, né. Olha só, a Glória Dantas mandou uma sugestão de make muito diferente. Com um delineado azul, um delineado ciano, né, é tipo um verde águazinho, bafo E com uma bolinha branca aqui, que eu suponho que seja um brilho, né, um ponto de luz de iluminador, né, gente. Vou tirar um print aqui já pra eu considerar, né, meus amores. Olha só, a Ana mandou duas fotos, gente Bafo, vamos olhar aqui Ela mandou um olho com um verdinho no canto interno Um azul meio arrocheado aqui no canto externo Gente, eu achei bafo, tipo, um verde, um roxo, chique, bem contrastante, né? Vou tirar print aqui pra guardar, né? Olha só, ela mandou uma outra foto Dizendo que foi inspirada na unha que ela fez A gata das nossas, né, meus amores? Tipo eu, que tô sempre aqui com a make E sempre com as unhas combinando no canal irmã, amei Tyler Gran mandou uma foto Vamos aceitar aqui a sua agitação. Olha só, babado meu amor, cheio de detalhes da gata, Ele tem um bocão nude, vou responder bafo... Vamos ver a da Lily? Delineado neon, azul, roxo e rosa. Junto no começo e separados no final. Não entendi, gente. Ah, tá. Entendi agora. Acho muito fresh essas descendências de delineadores. Enfim, gente, vamos passar aqui por mais algumas antes da gente começar. Vamos ver a do Santiago agora. Torcendo pra aparecer. Olha só, a gata mandou um delineado preto. Com roxo, laranja e um branquinho por cima. Será que é uma coisa mais gráfica ou se é um esfumado? Não sei. Ela faz o delineado gráfico dela. Amo a Dani falou, oi, boa noite, essa foi a make que consegui desenhar. A gata mandou uma obra de arte e fala, ai, essa aqui foi a que eu consegui desenhar. Meu amor, olha quanto detalhe ela colocou. Um top amarelo no canto interno e também no canto externo, com azul médio, um azul escuro. Babadíssimo, babadíssimo, babadíssimo, né, meus amores. Vamos tirar um print dessa referência aqui que eu achei bafo bafo também. A Raíssa Góes mandou, olá, trouxe uma opção de make pra você realizar na sua trend. Olha, gente, uma make assim, bem arco-íris, né. Eu amo fazer esse tipo de maquiagem, já fiz várias Mas eu nunca fiz a bandeira LGBT dentro de um delineado branco E nem com um delineado assim, superior branco Mas achei bafo essa história do delineado branco A gente pode fazer uma coisa assim meio gráfica também Também vou tirar print pra deixar salvinho Gente, esse menino chamado Alex Sandro, mandou como se fosse um cut, né? Rosinha bem claro aqui no começo, puxando pra um pink bem bafo. Strass, a gata mandou preenchimento de sobrancelha, mandou iluminador rosa, mandou um blush coradinho também, contorno. Ela até cortou tudo certinho aqui. Eu amei essa maquiagem, vocês não fazem ideia. Só que eu acho que ela é muito parecida com uma das últimas que eu postei. A diferença é que aqui o Alex mandou, tem Strass. Mas, gente, eu amei a maquiagem que o Alex mandou, a, o, o conceito, né? Vamos ver essa aqui do Daniel Antunes. A gata mandou uma coisa assim, mais natural, com um batom nude bem escuro, bafo, bafo, bafo. Belíssima! Gente, a gente já olhou vários looks que vocês mandaram. Amei vários de verdade, só que óbvio que não vai dar de recriar todos, né gente? Mas vamos lá, eu vou parar o vídeo aqui, vou voltar inclusive com a minha pele pronta, né? Porque a pele não vai ser muito diferente em todas elas. E é isso aí! Ah! Com esse vídeo, gente. Então, gente, voltei. Não fiz muita coisa na minha maquiagem. Eu só passei uma base de altíssima cobertura, um corretivo de altíssima cobertura e um pó. Não fiz contorno, não fiz nada ainda, né? Essa aqui é a make que a Glória Dantas me mandou. Ela não mandou contorno, iluminador, batom, nada, sabe? Tipo, só o delineado, só o olho. Então que vamos recriar essa make aqui. Eu acho que eu vou usar esses dois delineadores aqui da Playboy, gente, que eu já tenho testado há algum tempo. Esse azul aqui ele é mais escurinho, né? Um pouquinho puxado pro médio. E esse aqui é mais um verde água. Chique, né, meus amores? Vamos começar com o um delineado azul, né? Depois a gente passa pro verde água. Vou, inclusive, alongar esse delineado pro cantinho interno aqui um pouquinho. Só que eu quero mesmo. Essa primeira maquiagem vai ser super fácil. A gente já vai fazer o segundo delineado. Na foto dela, ela até Terminou o delineado de cima um bem antes, né? Mais ou menos assim, na metade do olho, do que o azul mais escuro. Como o meu olho é menor, né? Ele é mais caidinho assim. Eu vou fazer na minha pálpebra mesmo. Nossa, mas não tá pigmentando nada, hein? Dona Playboy, o auge. Não sei nem né? se vocês estão conseguindo ver, gente. Tá muito fraquinho esse delineado verde-água. Então, gente, o delineado azul escuro da Playboy foi bafo, Mas o mais claro foi uma bela porcaria. Então, o que é que eu vou fazer? Vou vir no BT Velvet da Bruna Tavares. Eu tô com essa cozinha aqui mais clara, que é esse off-white. E eu vou fazer o rascunho do delineado primeiro, e depois eu venho passando o outro delineado fraquíssimo por cima, que eu acho que vai dar certo. Vou vir aqui no pincelzinho... Sketch com BT Velvet Off-White feito. Gente, ficou bapho, né? Branco e azul. Nossa, eu amei, assim. Mas vou fazer igual ela desenhou, né? Vou preencher com um azul clarinho, verde e água. Nossa, gente, realmente não tem jeito. Esse delineador da Playboy vai pro lixo, porque sem condições. Vou fazer com uma sombra mesmo, que eu vou perder menos tempo da minha vida. vou vir aqui nessa paleta da Ruby, que tem resenha aqui no canal. Vou selecionar essa cor aqui chamada Intrigue. E vou preencher com ela mesmo, né, gente? Prontinho, gente. Os dois delineados estão feitos. Sinceramente, eu amei. Até o momento Ela fez uma bolinha branca aqui no canto interno dos olhos Que com certeza não é uma bola branca, né É um ponto de luz Então eu vou usar essa sombra Asa de borboleta aqui, que ela é bem clarinha Chamada Dourada Pérola Mas ela é branquinha assim, né E eu vou só fazer um pontinho de luz aqui no canto interno, né Gente, tá ficando uma coisa assim meio colgate Mas eu tô amando, né Ai, que gracinha Antipática que eu tô E agora eu vou só retocar a parte do delineador azul Que é a sombra que ficou em cima Olha só, a Glória não colocou Nenhuma sombra aqui na parte inferior Ela não deu detalhe de batom, nem de iluminador Nem de nada Então vou assumir a minha liberdade artística Agora, né Eu vou fazer um esfumado azul escuro na parte inferior da pálpebra Só pra complementar o look também, nada demais Então eu vou só acelerar aí o vídeo Pra vocês irem vendo todo esse Bafinho que a gente ficou construindo Inspirado no look da Glória Não é mesmo? Então, gente, bafo, terminei os olhos, né Meus amores, colei os cílios Passei um lápis, gente, de verdade eu estou assim, obcecado por esse olho, ele tá muito, muito, muito lindo tudo de referência que a Glória mandou foi isso, né, nessa make, já fiz todas as sugestões delas, muito obrigado Glória. vamos terminar essa make agora vou fazer um contorno bem básico em pó mesmo, usando o meu querido de sempre né, o BT Contour da Bruna Tavares na cor Brown Sugar, que é simplesmente uma perfeição pro meu tom de pele pra blush eu vou usar o Coral 58 da Natura hoje, porque eu acho que essa questão do azul e do coral fica uma vibe legal, né? Pra iluminador, vou usar um dos meus favoritos, né? Que é o Too Glow da Ruby Rose, na cor Adorable. Que é douradinho, gente, sem erro. Também super vai combinar com esse look. Enfim, gente, pra finalizar essa maquiagem inspirada nos desenhos que vocês fizeram, só falta o batom. Já que a Gloria não sugeriu nenhuma cor, eu vou escolher uma cor que eu acho que super combina com maquiagens mais azuis e tal, que é o Frost da Mari Maria Makeup. Que ele é um nude rosado muito bonito Vou passar pra vocês verem E basicamente, meus amores Essa é a primeira maquiagem desse vídeo Vou dar um close aqui pra vocês Gente, sério, eu tô me aqui no viewfinder da câmera Nossa, gente, eu amei demais Essa aqui foi a inspiração pra o olho, né, gente? O que, que vocês acham? Vocês acham que ficou parecido? Muito obrigada, Glória, pela inspiração Vou tirar algumas fotinhas e já já eu volto pra gente continuar esse vídeo E escolher uma próxima maquiagem Até porque nem eu sei ainda qual vai ser a próxima maquiagem que eu vou fazer, então enquanto eu vou decidindo vão comentando aí embaixo o que vocês acharam dessa maquiagem belíssima então gente, a gente tem várias opções eu queria fazer uma make assim bem diferente do que eu tô acostumado né, então as mais diferentes que eu vi até agora foram essa aqui que é roxa e verde né, e também essa que o Santiago mandou que é laranja, roxa com preto também o Santiago mandou um olho e a Ana mandou uma full face né, ela mandou a sombra, um detalhe aqui um batom. Vamos lá, né? A gata colocou um verdão no canto interno do olho e um roxão no canto externo. Entendi? Não. Mas estou intrigada por essa maquiagem, por essa sugestão de Ana. Então vamos tentar trabalhar aqui. Vamos ver como é que eu consigo fazer uma transição de um verde pra um roxo, né, meus amores? Será que rola? Vamos tentar. Gente, sendo bem honesto com vocês, eu não sei o que eu vou fazer. Mas enfim, né? Tô aqui com um pincel pequenininho. Vou vir num tom de verde assim meio limão. E eu acho que eu vou começar meio que marcando assim, não sei. Vamos lá, gente. De verde pra roxo, eu não sei se fica muito legal. Eu precisaria de um tom de transição. O problema seria qual seria esse tom, né? Vou vir aqui nessa palestinha de dona Ludurana, pegar esse tomzinho aqui de laranja do centro. Nada demais. Bem pouco mesmo, sabe, gente? Só pra dar uma quebrada nessa transição pra não ir direto assim pro roxo, sabe? E logo em seguida, eu vou vir nessa paletinha também da Ludurana, nesse esse tonzinho bem pink bem rosa mesmo, fazendo meio que uma continuação desse laranja pra esse rosa então, quais são os meus planos? agora sim eu vou vir pro roxo, né que a Ana sugeriu, eu tenho várias opções, na verdade, eu tenho essa cor night aqui dessa palestinha da Ruby, eu tenho essas duas opções aqui da Lodorana que são essa e essa e eu acho que eu vou escolher essa, porque essa aqui é mais um violeta, e é uma cor assim mais vibrante, mais brilhante, e eu acho que se assemelha mais com a cor que a Ana sugeriu, né, pra gente usar junto com verdinho aqui do canto interno, gente. Qual é a minha intenção? Eu quero puxar isso aqui meio que pra cá, sabe? Vou tentar. Olha só, então, provavelmente que agora vocês devem estar achando que eu sou louca porque essa combinação aqui não tem nada a ver com nada. A gente vai começar a construir essa sombra pra cima bapho, né? Eu vou começar exatamente pelo roxo, né? Que foi a última coisa que a gente construiu. Vou vir na mesma sombra da mesma paletinha e eu vou depositando mesmo, gente. Estampando. Aí depois, qual é o bapho? Vou vir nesse roxinho dessa paleta aqui da Ludurana, que é um roxinho mais mutado. Aplicar aqui do ladinho. Gente, eu juro pra vocês que isso aqui vai fazer sentido no final das contas. E no mesmo pincel, vou vir aqui lá naquele pink. Vou trazendo aqui pra frente e vou conectando com laranja. Vou vir num pincel super fofo. Esse aqui é o A10. Da Macrylan E eu vou vir aqui na minha paletinha Ready For The Ruby Rose Nesse tonzinho Night Que é um roxo bem escuro Mas ele é menos puxado pro violeta Do que o da paletinha da Lodurana Que a gente usou E eu vou usar ele pra ir esfumando Todo esse violetão escuro Caras, isso aqui tá bem diferente De tudo que eu faria normalmente Vamos vir agora pra essa paletinha aqui Que é a NYX Ultimate Bright E eu vou vir nesse tonzinho aqui Que ele é um roxo bem intermediário Mais uma vez Esfumando esses roxos mais escuros trazendo cada vez mais pra cima, né, gente? Eu não sei se vocês estão conseguindo achar essa maquiagem bonita igual eu tô achando, gente. Gente, sério, se só eu estiver achando essa maquiagem bonita, será que eu estou louca porque eu tô achando essa maquiagem bonita? Estou amando, não sei qual é a opinião de vocês, mas eu estou achando extremamente balfo essa situação aqui em cima. Eu acho que a minha mão foi muito leve no verde, quero mais verde nessa maquiagem. Então vou voltar lá naquela mesma sombrinha do início, só pra gente intensificar essa situação, né, porque eu comecei e tímida, terminei abusada essa maquiagem, né? Então, gente, a parte superior do esfumado foi essa aqui. Estou achando, assim, completamente diferente de tudo que eu já fiz e, ao mesmo tempo, tem a minha cara, né? Porque eu dei vários toques pra sugestão da Ana. Enfim, gente, vou terminar aqui os olhos e já já eu volto. Bafo, né, meus amores? Olha só esse olho, gente! Ah! Chique, né, meus amores? Fiz um delineador. Aqui embaixo eu não quis adicionar nada, porque senão eu acho que vai carregar muito, né, gente? A gente já fez todo esse papo aqui em cima, então vamos deixar embaixo mais discretinho mesmo, sem nada. Vou retocar o pó que eu usei pra fazer o meu contorno, que é o da Bruna Tavares. Porque eu acho que com tanta maquiagem, tanto caminho de pó, sabe? Deu uma enfraquecida. Vou vir dessa paletinha aqui da Belly Angel, vou usar um bronzer no meu rosto, porque eu já tô... Abusada. Pra blush eu vou usar esse rosa 69, ou eu devia usar o coral, o bronze quer dizer. Gente, pra falar a verdade, eu vou misturar três blushes, porque eu tô o que hoje? Eu tô palhaça. Vou misturar o rosa 69 da Natura Vou misturar o coral 58 Que é o que eu usei na maquiagem anterior E eu vou usar esse rosinha aqui Que não tem nome porque é da Macrylan Ele é muito, muito antigo, gente Vou misturar os três e é isso aí, minha filha Vou carregar a minha cara de blush Como eu sempre faço, né? Vocês sabem que eu sou obcecada por blush Inclusive, gente, vou pegando blush Já vou esfumando mais ainda essa sombra aqui Pra ficar uma coisa assim... Mais que perfeita. Sabe a conjugação do verbo, gente? Pois é, hoje eu já tô assim. Mais que perfeita. E agora, gente, eu vou usar o Iluminador To Glow da Ruby Rose de novo. Mas agora eu vou usar a cor Precious, que é a cor número 4. Eu não vou usar a número 3, que é um dourado mais escuro. Só que ele tem meio que um uma leve nuance, assim, pro rosado. Ele não é rosa, ele é dourado, mas ele tem um nuance mais pro rosado. Que, gente, fica assim... Uma perfeição. Olha só, ela sugeriu que a gente fizesse um coraçãozinho verde aqui na maçã do rosto. Eu... Não vou fazer. <risos> Gente, eu vou fazer um coração preto, tá? Eu posso roubar na cor, porque eu coloquei o verde só aqui no começo, entendeu? E aí tem o um delineado preto e tem várias outras cores, eu acho que preto vai combinar mais. Me desculpa, Ana, vou dar uma roubadinha. Vou vir aqui com a minha canetinha delineadora da Mari Maria. Só dando os acabamentos, né, já que eu fiz o coraçãozinho com delineador em gel. Hoje, assim, eu estou sem condições. Bom, A cor de batom que a Ana Sugeriu foi um nude Meio rosadinho, então eu vou começar Com esse batom aqui nude da boca rosa Que eu adoro, né? Vocês sabem E também pra esquentar a cor e dar um brilhinho na boca Eu vou aplicar o BT Jelly Gloss da Bruna Tavares Na cor Peach. Olha, realmente Podem falar o que quiser De mim, podem falar o que quiser de vocês Mas não podem me chamar de feia E não podem dizer que vocês não são criativas Gente, porque assim, olha que bafo! Essa foi a maquiagem que fiz inspirado na sugestão da Ana, né? Tudo bem que eu mudei algumas coisinhas, desculpa, Ana. Comentem aí o que, que vocês acharam da sugestão. Comentem aí se vocês acharam que ficou belo. Comentem aí se ficou parecido. Eu sei que não ficou tão parecido, mas enfim. Eu acho que a Ana arrasou na sugestão. Porque ela colocou roxo e verde. Duas cores que eu não pensaria em colocar assim tão juntas. Mas assim, gente... Que... Gata, gata, gata, gata. E eu acho que dá da gente fazer mais uma maquiagem nesse vídeo. Gente, esse vídeo vai ficar ENORME! Mas eu acho que dá da gente fazer mais um e vai ser a última e aí acabou, porque também já são o quê, gente? 1 um e meia da manhã? Talvez eu saia desse estúdio que quê? Umas quatro da manhã? Não sei, gente! Vamos tomar café na hora que terminar. <risos> Cara, que eu tava pra gravar esse vídeo, gente. Mas é isso aí. Então, gente, tô de volta já com a pele totalmente pronta, né? Pra gente agilizar esse vídeo. E agora nós vamos fazer a terceira e última maquiagem desse vídeo, que é a que a Raíssa Góis mandou. Eu acho que a gente vai conseguir fazer essa, uma maquiagem coloridinha, divertida, pra gente finalizar esse vídeo de um jeito bem legal. Então, vamos começar a fazer o sketch. Vou vir aqui nessa sombrinha escola Eyeshadow da Louise que tem resenha aqui no canal, né? Na versão red. E eu vou vir aqui nessa cor chamada Victory, que é um Vermelho bem aceso, só pra gente ir começando esse preenchimento de acordo com a sugestão dela. Nossa gente, tá esfarelando a sombra. Vou pegar um pouquinho do pó da adversa e fazer um caminho de pó aqui abaixo dos olhos, só pra evitar manchar, sabe? Com o a próxima cor que eu vou usar vai ser o laranja E vai ser esse mesmo aqui dessa paletinha da Ludurana, né Na foto dela, ela colocou as linhas meio que na vertical E eu vou dar uma leve somadinha Mas eu vou evitar mudar a direção Eu vou tentar manter assim, bem na vertical, igual ela sugeriu Logo em seguida, amarelo também da paletinha da Ludurana Na foto dela, ela sugeriu um verde bem, bem, bem escuro Eu vou usar um verde escuro, mas é um verde médio ainda, tá? Dessa paletinha da NYX Ela tinha sugerido um verde escuro tipo esse aqui, sabe? Da pontinha. Mas vou usar esse mais clarinho. Pra o look continuar assim, fresh, sabe? Não ficar muito pesado. Logo em seguida, ela sugeriu azul. Eu vou usar esse azul aqui, bem vibrante dessa paletinha da Ludorana também. No final, vamos de roxo. Eu tô em dúvida em qual usar. Eu queria muito usar esse violeta que a gente usou anteriormente. Mas eu acho que eu vou usar um roxinho normal mesmo, sabe? Não vou usar o violeta, não. E eu vou vir com um pincel diferente, meio que puxando esse finalzinho reto, sabe? Bom, agora que isso aqui que a gente fez tá uma loucura. Vamos fazer o delineado branco, né? Que eu acho que é o que vai juntar essa maquiagem toda, porque nada aqui tá fazendo sentido. Pra fazer o delineado, eu vou usar o BT Velvet da Bruna Tavares na Go of White Bapho também. Então, gente, já adiantei, já finalizei os olhos, né? Eu fiz o delineado branco, que a Raíssa sugeriu. Também fiz um delineado preto só na raiz dos cílios pra dar acabamento pra os cílios, que eu estou usando. Também estou usando cílios menores, né? Pra deixar em evidência a sugestão da Raíssa. De sugestão mesmo pra o look que ela mandou foi só isso. Então, muito obrigada pela sugestão, Raíssa. Vamos terminar essa maquiagem, que basicamente o que falta é só a boca, né, gente? Porque a pele já cheguei pronta. Vocês sabem que quando eu uso make up with, eu adoro usar batom nude, né, gente? Então eu vou usar um nude super frio, que é esse 283 aqui da Ruby Rose que eu amo, vocês sabem. E por cima desse batom, eu gosto de aplicar um glossinho qualquer, só pra dar um brilhinho mesmo e também pra não ficar tão mate assim esse batom, porque a fórmula dele é um mate bem agressivo. E basicamente é isso, gente. Esse aqui é o terceiro o terceiro look que eu criei inspirado no desenho que a Raíssa fez pra mim Eu acho que eu arrasei, eu amei todas as três maquiagens que eu fiz Mas comenta aí embaixo o que você achou de todas elas Comenta se você achou que elas ficaram parecidas com as sugestões Muito obrigada pra todo mundo que participou Não somente todo mundo que apareceu aqui no vídeo não somente só quem eu fiz a make, né, inspirado Muito obrigada pra todo mundo mesmo que enviou Tem gente mandando sugestão até agora, gente, já tá bem tarde Só de você ter enviado, você já tá contribuindo com o vídeo então, muito, muito, muito obrigado! E não fique triste se você não foi selecionado porque eu planejo fazer esse tipo de vídeo mais vezes no futuro. Tô pensando até mesmo em fazer um vídeo recriando as makes de verdade que vocês fizeram. O que, que vocês acham? Comentem aí embaixo. E com os três looks prontos, eu acredito que a gente já chegou no fim do vídeo, né, gente? Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Se você ainda não me segue, Segue, considere me seguir nas minhas redes sociais. Eu sou Garageoterdê no Instagram, Twitter e TikTok. Nessas plataformas eu produzo vários conteúdos de beleza, maquiagem, moda, unha. Enfim, corre lá pra me seguir. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos, isso contribui muito no desempenho do canal. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no pinzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! <música> Thank you.